Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você já ouviu falar sobre Química Inorgânica e as suas funções? Se a resposta foi não, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar o que é e quais são as funções. Para isso, eu vou precisar compartilhar a tela do meu computador para te explicar. Então, vamos falar sobre a química inorgânica. A química inorgânica é o ramo da química que estuda os compostos que não apresentam na sua constituição obrigatoriamente os elementos carbono e hidrogênio. Pode ser que eles apareçam sim, mas não é obrigatório. Isso porque os que são formados de carbono são estudados pela química orgânica. Então, inicialmente, a química inorgânica era definida como a parte da química que estudava os compostos minerais. Por esse motivo, ela também era chamada de química mineral. Enquanto isso, o estudo da química orgânica foi direcionado aos compostos de origem vegetal e animal. A principal característica dos compostos inorgânicos, em sua maioria, é a ausência de carbono na sua composição. E além disso, a maior parte desses compostos apresenta como propriedade física o fato de serem sólidos em temperatura ambiente. Com exceção dos ácidos inorgânicos que são líquidos e de alguns óxidos que são gasosos. E apresentam metais em sua composição, com exceção da maioria dos ácidos inorgânicos. E, como propriedade química, destaca-se o fato de serem iônicos, com exceção dos ácidos inorgânicos que são covalentes, o que significa que ganham ou perdem elétrons. Funções inorgânicas a teoria de Arrhenius. Para este cientista, os ácidos e as bases são eletrólitos, que em contato com a água, liberam íons. Então, quando um ácido libera íons em solução aquosa, acontece uma ionização. Então, o um exemplo, o HCl, o ácido clorídrico mais água, vai liberar H+, mais Cl-. Só que, na realidade, ele não libera só o H+, ele libera o íon hidrônio, que é o H3O+. Então, assim vai ficar a reação HCl mais H2O, que é a água, né? Então, ácido clorídrico mais água vai liberar, né? Vai produzir, né? Vai fazer de produto o H3O+, mais o Cl-. Quando uma base libera íons em solução aquosa, vai acontecer uma dissociação. Então, vamos por exemplo. O hidróxido de sódio mais água vai liberar Na+, é o sódio, né? O íon sódio mais OH-. Então, resumindo, o ácido de Arrhenius é toda substância que em água produz um cátion, H+. E a base de Arrhenius é toda substância que em água produz um ânion, o OH-. A teoria de bronsted de lowry essa teoria é baseada nos estudos dos químicos Johannes Nicolaus Bronsted e Thomas Martin Lauri. Juntos, eles definiram ácido e base na ausência de água, que não é explicado pela teoria de Arrhenius. Então, a teoria é baseada em doar ou receber um próton. Então, o ácido de Bronsted Lauri é toda a espécie química que doa um próton. E a base de Bronsted Lauri é toda a espécie química que recebe um próton. Então, vamos para o exemplo. O HCl, ele é ácido e ele doa, mais a amônia, que é uma base e ela recebe. Então, eles vão formar, eles vão produzir o produto, que vai ser o íon amônio, que doa e ele é um ácido, e o Cl que é uma base e recebe. E nesse caso, o que acontece? O HCl, ele vai doar um próton para a amônia. E na reação reversa, vai ser o íon amônio, é ele que vai doar um próton para o íon Cl-. Então, os ácidos e bases de bronce de Lohen formam pares conjugados. Sempre um ácido e uma base. Então, o ácido da é primeira reação e a base que formou. Assim a gente tem. HCl e o Cl- são pares conjugados. O HCl é o ácido conjugado da sua base conjugada, que é o Cl-. A amônia e o íon amônio são pares conjugados. A amônia é a base conjugada do seu ácido conjugado, que é o íon amônio. Aqui embaixo eu vou te mostrar aqui, ó, tá vendo? Pra gente ver a reação que estava no slide anterior. Então, é o ácido clorídrico mais amônia amônio, formando o íon amônio mais o Cl-. Teoria de Lewis. O químico norte-americano Gilbert Newton Lewis desenvolveu uma teoria ácido-base relacionada ao par de elétrons. Então, o ácido de Lewis é a espécie química que recebe o par de elétrons numa reação química. Já a base de Lewis é a espécie química que doa o par de elétrons numa reação química. Então, veja o exemplo. A amônia ela é uma base e ela vai doar esse par de elétrons. O H é um ácido e ele vai receber esse par de elétrons. E juntos eles vão formar o íon amônico, é né? o NH4+. Então, um quadro de resumo das teorias que a gente viu, né, das teorias ácido-base. Então, Arrhenius. Para Arrhenius, o ácido, ele libera H+ em solução aquosa. E a base libera OH- em solução aquosa. Para a de lowry o ácido doa um próton e a base recebe um próton. Já pra, na teoria de Lewis, o ácido recebe par de elétrons e a base doa par de elétrons. Então as características dos compostos inorgânicos, elas estão relacionadas com a classe funcional a qual eles pertencem. Já a obtenção deles, ela está associada às reações químicas, que são necessárias para a sua formação. Então as principais funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos. A gente vai ver um por um. Os ácidos... São substâncias inorgânicas que se ionizam em água e formam o cátio hidrônio, que é o H3O+, ou só H+. Né? Ou você pode simbolizar só H+. Os ácidos são compostos que reagem com as bases, formando sais e água, que é a reação de neutralização. E eles possuem um pH menor que 7. Então veja o um exemplo. O ácido clorídrico mais a água vai formar o que? H+, mais Cl-. O ácido sulfúrico, ele vai se dissociar em H mais mais SO menos. E a gente identifica um ácido com a presença de H mais do lado esquerdo da fórmula. Você pode ver aqui, tá vendo? Ó. O H mais, ó, tá do lado esquerdo da fórmula, tá? Da reação química, né? E as principais características dos ácidos são: sabor azedo, que em geral são tóxicos e corrosivos eles conduzem a eletricidade em solução aquosa, quer dizer, em água, e eles mudam a cor de certas, de certas substâncias. Eles são os indicadores ácido-base, que são as substâncias orgânicas. Então, a classificação. Quando tem presença de oxigênio. Então, os ácidos com oxigênio, eles são chamados de oxiácidos. Então, um exemplo, ácido sulfúrico, o ácido, o ácido nítrico, já os ácidos sem oxigênio, eles são chamados de hidrácidos. Então, exemplo, ácido clorídrico, o ácido, o ácido bromídrico. Os ácidos sem oxigênio são chamados de hidrácidos. Exemplo, o ácido clorídrico e o ácido bromídrico. O número de H+, ionizáveis. Então, quando é monoácido, quando produz um H+, só. Então, exemplo, o ácido clorídrico... E o ácido nítrico. Diácido é quando produz 2H+. Exemplo, ácido sulfúrico e ácido carbônico. Triácido produz 3H+. Exemplo, ácido fosfórico e o ácido bórico. E tetraácido, né, tetrácido, produz 4H+. Exemplo, ácido ortocílico. E uma observação. Os poliácidos, né, chamados de poli, os chamados poliácidos, são os ácidos com dois ou mais H ionizáveis. Quer dizer, quando a gente faz a reação química, eles têm mais de um hidrogênio ionizável. Então, em vez de você falar triácido, tetrácido, diácido, você pode falar poliácidos. Força ácida, que é o grau de ionização. Então, um hidrácido, quando ele é forte, né, o hidrácido forte, o ácido clorídrico e o ácido bromídrico. Quando né, é um hidrácido mais moderado, o ácido fluorídrico, um exemplo. E o hidrácido fraco, são os demais hidrácidos, os oxiácidos. Eles têm a fórmula genérica HAEOB, onde o H vai ser o hidrogênio, o E é um elemento químico qualquer, o O vai ser o oxigênio. O A vai ser o número de hidrogênios. O B vai ser o número de oxigênios. E se B menos A for igual a 3 ou 2, o ácido vai ser forte. Se for igual a 1, o ácido vai ser moderado. Se for igual a 0, o ácido vai ser fraco. Vamos ver o exemplo. Então, o ácido nítrico. Então... O B é o número do oxigênio e o A é o número de hidrogênio. Então, aqui a gente tem três oxigênios. Então, a gente viu que se for B menos A, então vai ser três oxigênios menos 1 um hidrogênio. Vai dar 2. Se for 3 ou 2, o ácido vai ser forte. No ácido fosfórico, vão ser 4 oxigênios e 3 hidrogênios. Então, vai ser 1. Um. Então, o ácido vai ser moderado. No ácido bórico, vão ser três oxigênios e três hidrogênios. Então, vai ser igual a zero. É então, um ácido fraco. Agora, as nomenclaturas. A nomenclatura de um hidrácido: vai ser ácido, mais o nome do elemento químico, mais hídrico. Então, um exemplo: ácido clorídrico, ácido sulfídrico, entre outros. Agora, a nomenclatura dos oxiácidos. É ácido, mais o nome do elemento químico, mais oso ou ico. Então, exemplo, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido clorídrico e ácido carbônico. Eu sei que você deve estar se perguntando, por que todos os ácidos terminam em ícone? Né? Deve estar se perguntando, porque não é oso ou ícone. Tem um porquê. Porque eles, os que eu falei anteriormente, eles servem como referência para dar nome aos demais oxiácidos. Por quê? Se diminuirmos o número de oxigênio destes ácidos, a gente vai utilizar a terminação oso. Se diminuirmos dois oxigênios, adicionamos hipo antes do elemento mais a terminação oso. E se aumentarmos o número de oxigênio, a gente coloca o prefixo pé na frente do elemento. Vamos ver os exemplos. Ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico, a gente pegou ele. Vamos, ele é o exemplo. Se diminuirmos o número de oxigênio deste ácido, então quer dizer, tinha 4 oxigênios, a gente vai diminuir para 3, a gente vai utilizar a terminação oso, então vai ser ácido sulfuroso. Se a gente diminuir dois oxigênios, né? então era 4 oxigênio, a gente diminui para 2, a gente vai adicionar hipo antes do elemento, mas a terminação ou então vai ser ácido hiposulforoso. Mas se a gente aumentar o número de oxigênio, então era 4, se a gente aumentar para 5, a gente vai colocar o prefixo per na frente do elemento, então vai ser ácido persulfúrico. Deu para entender? Então vai ficar assim, ácido mais o elemento mais ico. Então, e se a gente diminuir o número de oxigênio? É ácido mais o elemento mais o Se a gente diminuir dois números, né, dois oxigênios, vai ser ácido mais hipo mais o elemento mais oso. uso. Se a gente aumentar o número de oxigênio, vai ser ácido mais pé mais o elemento mais ico. As bases. As bases são substâncias inorgânicas que se dissociam em água e liberam o ânion hidroxila, que é o OH-, e apresentam um pH maior que 7. Então, vamos aos exemplos. O hidróxido de sódio mais água vai liberar Na+ mais OH-, que é a hidroxila. O hidróxido de magnésio mais água vai formar o Mg2+, né? O íon magnésio mais 2 OH-. É a hidroxila, vai ser duas hidroxilas. Dois mal de hidroxila. O hidróxido de alumínio mais a água vai formar o íon alumínio mais 3OH-. Então a gente identifica uma base pela presença de OH- no lado direito da fórmula. As principais características das bases são sabor adstringente, que é um sabor igual ao da banana verde, que parece que prende a língua quando a gente come. Eles conduzem a eletricidade em solução aquosa, quer dizer, em água. Eles mudam, de cor de, mudam a cor de certas substâncias, que são chamadas chamados indicadores ácido-base. E reagem com ácidos formando sal e água. E a classificação? Então, ela é de acordo com o número de OH-, né? número de hidroxila dissociadas. Então, vai ser monobase, quando possui uma hidroxila, quer dizer, um OH-, então, exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, de base, possui 2 OH-. Exemplo: hidróxido de magnésio, hidróxido ferroso. Tribase, vai possuir 3 OH-. Exemplo: hidróxido de alumínio, hidróxido férrico. Tetrabase, possui 4 OH-. Exemplo: hidróxido de chumbo, hidróxido de estanho 4. Então, a classificação de força básica ou grau de dissociação. Uma base forte, ela tem um grau de dissociação de quase 100%. São as bases dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Então, um exemplo. O hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio, o hidróxido de cálcio. Só que vai ter exceção, como o hidróxido de magnésio, que é uma base fraca. E a base fraca? A base fraca, ela tem um grau de dissociação inferior a 5%. E são as demais bases, incluindo o hidróxido de magnésio e o hidróxido de amônio. Solubilidade em água. Né? Solúveis são as bases dos metais alcalinos e o hidróxido de amônio. Então, exemplo, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio e o hidróxido de amônio. Poucos solúveis. São as bases dos metais alcalinos terrosos. Exemplo, hidróxido de bário, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio. E insolúveis, são as demais bases. Exemplo, hidróxido ferroso, hidróxido de alumínio, hidróxido de estanho 4. A nomenclatura, elementos com um nox ou elementos com nox fixo. Vai ser hidróxido de, mais nome do elemento. Então, exemplo. Hidróxido de sódio, que tem o nox, um mais. O hidróxido de magnésio, tem o nox, dois mais. E o hidróxido de cálcio, tem o nox, dois mais. Elementos com mais de um nox ou elementos com nox variável. Hidróxido de, mais o nome do elemento, mais oso ou ico Ou ainda, hidróxido de, mais o nome do elemento, mais o número do nox em romano. Então, como que a gente vai fazer? para saber se é oso ou se é ico. O nox maior vai ficar com a terminação ico. E o, e o nox menor vai ficar com a terminação oso. Então, vamos no exemplo. Então, um exemplo. O primeiro é o hidróxido ferroso, ou hidróxido de ferro 2, porque ele tem o um nox menor. O segundo é o hidróxido férrico, ou hidróxido de ferro 3, porque ele tem o um nox maior. Os óxidos. Os óxidos são compostos binários, quer dizer, eles são formados por dois elementos, que apresentam o um elemento oxigênio como o mais eletronegativo. Então vamos para a classificação. Os óxidos básicos, eles reagem com água para formar bases, ou reagem com ácidos formando sal e água. Então vamos para o exemplo. Um óxido mais água forma base, Então o óxido de sódio mais água vai formar o hidróxido de sódio. E eles possuem caráter iônico. O óxido mais ácido vai formar sal mais água. Então, óxido de sódio mais ácido sulfúrico vai formar sulfato de sódio mais água. Eles possuem caráter iônico, formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos. E estes metais são elementos altamente eletropositivos e tem nox, um mais, dois mais e três mais. Os óxidos ácidos, eles reagem com água para formar ácido ou reagem com base formando sal e água. Então, um óxido mais água forma ácido. Então, o trióxido de enxofre mais a água vai formar o ácido sulfúrico. Um óxido mais base vai formar sal mais água. Então, o trióxido de cromo mais hidróxido de sódio vai formar o sulfato de cromo, que é o sal, mais água. E eles são formados por oxigênio e não metais ou metais, conox elevado. Óxidos anfóteros. Eles comportam-se como óxidos básicos e também como óxidos ácidos. Só reagem com ácido forte ou base forte. Então, o um óxido mais base forte forma sal mais água. Então, o um óxido de zinco mais o hidróxido de sódio vai formar o zincato de sódio mais água. O óxido mais um ácido forte vai formar sal mais água. Então, o um óxido de zinco mais o ácido sulfúrico vai formar o sulfato de zinco mais água. E eles são formados por metais e não metais e são, em geral sólidos iônicos, insolúveis em água, e podem ser formados por zinco, chumbo, e entre outros, os óxidos neutros, indiferentes ou inertes. Eles não reagem com água, nem com ácido e nem com base. São formados por não metais e possuem caráter covalente. Então, exemplo, o monóxido de carbono, o monóxido de dinitrogênio ou óxido nitroso, o monóxido de mononitrogênio ou monóxido de nitrogênio. E eles são gases e moléculas, pois formam ligações covalentes. Os peróxidos, eles reagem com água ou com ácido diluído, formando água oxigenada. Então, exemplo, peróxido mais água vai formar base mais água oxigenada. Então, peróxido de sódio mais água, Vai formar o hidróxido de sódio mais água oxigenada, que é o H2O2. Um peróxido mais ácido vai formar sal mais água oxigenada. Então, o peróxido de sódio mais o ácido sulfúrico vai formar sulfato de, só de sódio mais água oxigenada. E eles são formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos. Óxidos duplos, salinos ou mistos. São aqueles óxidos que se comportam como se fossem formados por dois óxidos do mesmo elemento químico. Então veja o exemplo, o tetróxido de chumbo. É mais conhecido como zarcão. Ele é muito utilizado em revestimentos de peça de ferro. O que, que ele faz? Ele protege elas contra a formação de ferrugem. E ele é um óxido duplo, pois ele se comporta como se fosse formado pelos óxidos. Né? Pelo óxido de chumbo e pelo dióxido de chumbo. Um outro exemplo é a magnetita, ou tetróxido de ferro, que é formada pelos óxidos de ferro 2 e óxido de ferro 3. Então, vamos ver como a magnetita reage como se fosse uma mistura desses dois óxidos. Então, vai ser o óxido de ferro 2, mais ácido sulfúrico, formando sulfato de ferro 2, mais água. E o óxido de ferro 3 mais ácido sulfúrico, formando sulfato de ferro 3, mais água. Então, cortando, somando, vai, faz... vai formar o quê? O tetróxido de ferro, mais ácido sulfúrico, que vai formar o sulfato de ferro 2, mais o sulfato de ferro 3, mais água. Então, é assim que eles reagem, como se fossem formados por dois óxidos do mesmo elemento químico. A nomenclatura os óxidos com óxido fixo. Em geral, eles são metais alcalinos e alcalinos terrosos. Então, vai ser óxido de mais o nome do elemento. Exemplo: óxido de sódio e o óxido de cálcio. Óxidos conox variável. Vai ser óxido de mais nome do elemento mais ico ou oso. O ico vai ficar com óxido maior e o oso com óxido menor. Exemplo. Óxido férrico, o primeiro é óxido férrico, porque tem o nox 3 mais, então um nox maior. E o segundo é óxido ferroso, porque o ferro tem nox 2 mais. Podemos usar também o um número romano indicando nox do metal. Então a gente poderia colocar, ao invés de óxido férrico, poderíamos colocar óxido de ferro 3. E o segundo, ao invés de colocar óxido ferroso, Óxido de ferro, 2. A gente pode usar ainda a nomenclatura que indica o número de átomos de oxigênio e o número de átomos do elemento. Usa-se esta forma para dar nome aos óxidos ácidos. Então vamos lá. Mono seria mono mais óxido de mais mono, nome do elemento químico. De mais óxido de mais de, nome do elemento químico. Tri mais óxido de, mais tri, o nome do elemento químico. Então, vou te dar um exemplo. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, trióxido de enxofre e trióxido de, de nitrogênio. O primeiro a gente poderia colocar monóxido de monocarbono. Sim, mas como a gente conhece como monóxido de carbono, é mais fácil colocar assim. Então, um mono, como é um só, você pode colocar ou não. O di é bom a gente colocar para a gente poder saber quantos são. Então, às vezes, você vê no nome, você já sabe qual vai ser a fórmula química dele, né? Quais vão ser os elementos e a quantidade de cada um. Os sais. Os sais são substâncias inorgânicas que se dissociam em água e liberam um cátion, que pode ser diferente do hidrônio, e um ânion, que pode ser diferente da hidroxila. Reagem com sais, ácidos, hidróxidos e metais originando outros sais. E os sais são formados a partir da reação de um ácido com uma base, que é a reação de neutralização, formando também água. Então vamos ver os exemplos, os exemplos né? Então, cloreto de sódio vai formar NaCl-, o fosfato de cálcio vai formar Ca2 mais, mais OH-, menos, mais PO4- 3 menos. Então, vai ser o íon cálcio e o íon fosfato. Então, é o HCl, é o ácido, mais o NaOH, né? O HCl, ácido clorídrico, mais hidróxido de sódio que é a base, vai formar o quê? Clorido de sódio, que é um sal, mais H2O, que é a água. Portanto, todo sal é um composto iônico, cuja fórmula pode ser formada da seguinte maneira genérica. Vai ser um cátion mais um ânion, que juntos vão formar o quê? Um sal. O sal pode ser classificado pelo número de elementos que os constituem. Então, sendo assim, se ele é formado apenas por dois tipos de elementos, a gente pode classificar ele como um sal binário. Por quê? Ele é formado por dois elementos químicos. Aqui é o exemplo, cloro e sódio. São dois elementos químicos diferentes. Se ele tiver três elementos químicos, ele vai ser o quê? Um sal ternário, porque ele tem três elementos químicos diferentes. E se ele for constituído por quatro elementos químicos diferentes, ele será um sal quaternário. As principais características dos sais são sabor salgado, conduzem eletricidade quando estão na fase líquida, quer dizer, fundidos, ou em solução aquosa, porque nesses casos há elétrons livres, tá? E geralmente são sólidos a temperatura e pressão ambiente, que é 25 graus Celsius e 1 atm. Como que fica a nomenclatura? O nome do sal ele é formado a partir do nome do ácido que o originou. Então, se o ácido terminou em hídrico, o sal vai terminar em eto. Se o ácido terminou em ico, o sal vai terminar em ato. Se o ácido terminou em oso, o sal vai terminar em eto. Então vamos lá, o nome do sal vai ficar assim, nome do ânion do ácido de origem mais eto ou ato ou ito mais di, mais o nome do cátion da base de origem. Então vou dar um exemplo, ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, o ácido clorídrico, né, então o ânion do ácido de origem, eu, terminou em hídrico, né, então o sal vai terminar em eto. Não é cloreto de sódio mais água. Se a terminação fosse em seria o finalzinho átomo. Se a terminação fosse em o finalzinho seria em Então, a gente vai ter que ver qual vai ser a formação, a terminação do ácido que originou, né? Seria esse final aqui, pra gente saber qual vai ser o final do que vai ser formado, né? Alguns outros nomes. Floreto de cálcio, brometo de sódio sulfato de lítio, nitrito de potássio, carbonato de sódio, entre outros. Dependendo do tipo de ácido e de base que reage, a solução aquosa do sal formado pode ser classificada como neutra, ácida ou básica. Um sal neutro, ele é formado pela reação entre ácido forte e base forte. Então, exemplo, ácido clorídrico mais hidróxido de sódio vai formar clorito de sódio mais água. Então, um ácido forte mais uma base forte vai formar um sal neutro mais água. Esse tipo de sal é considerado neutro, mas por quê? Porque o ácido e a base dele são fortes, então os seus íons se ionizam né, do ácido e o da base se dissociam, né? então ionizam-se e dissociam-se completamente. E quando os sais formados por esses íons são adicionados na água, eles não sofrem hidrólise e portanto não vão alterar o pH do meio, por isso que é um sal neutro, um sal básico ou hidroxal. Ele é formado pela reação entre base forte e ácido fraco. Então vamos um exemplo. O ácido etanóico mais hidróxido de sódio vai formar o acetato de sódio mais água. Então vai ser o ácido fraco, que é o ácido etanóico, mais uma base forte, hidróxido de sódio, que vai formar o sal básico, acetato de sódio mais água. O ânion desses sais que são provenientes de ácido fraco, ele sofre hidrólise em meio aquoso e originam íons hidroxila, que é o OH-, tornando o meio básico, que é o quê? Um pH menor que 7. O ânion desses sais, que são provenientes do ácido fraco, ele vai sofrer o quê? Hidrólise em meio aquoso. e vai originar íons hidroxila, que é o OH-, então por isso ele vai tornar o meio básico, quer dizer, pH maior que 7, por isso que é um sal básico. Um sal ácido ou hidrogenossal, ele é formado pela reação entre ácido forte e base fraca. Então, vai ser ácido clorídrico mais hidróxido de amônio, vai formar cloreto de amônio mais água. Então, ácido forte mais base fraca vai formar um sal ácido mais água. No caso do sal ácido, o cátion que é proveniente da base fraca vai sofrer hidrólise em meio aquoso e vai alterar o pH do meio, tornando ele menor que 7, ou seja, torna-se ácido. E quando a base e o ácido são ambos fracos, o pH da solução do sal formado será neutro. O ácido ou básico vai depender da força relativa do ácido base conjugada. E ainda de acordo com o tipo de íons dos sais, a gente pode ter também seguintes, algumas, né, seguintes classificações: sal misto ou duplo é quando liberem meia coisa dois ânions ou dois cátions diferentes. Então, exemplo. O primeiro exemplo vai possuir dois cátions, que é o K mais o Na, e um ânion só. O segundo exemplo já vai possuir dois ânions, que é o Cl- e o ClO- e, Cl e um cátion. Exemplos. O primeiro vai possuir dois cátions, K e Na, e só um ânion. No segundo exemplo, vai possuir dois ânions, Cl- e ClO, e apenas um cátion, sal hidratado. É quando possui moléculas de água encrustadas no retículo cristalino em uma proporção definida. Então, exemplo: o sulfato de cobre 2 penta hidratado porque tem 5 moléculas de água o sulfato de cálcio de hidratado porque tem duas moléculas de água e quando o sal não possui água em seu retículo cristalino ele é denominado de sal anidro porque não contém água o alumínio esse sal é o mais complexo porque porque ele possui dois cátions Sendo um monovalente com carga mais um e o outro trivalente com carga mais três, Um ânion e ainda é hidratado. Então vamos para o exemplo. Sulfato duplo de potássio e alumínio dodeca hidratado, que é a pedra um Por que dodeca? Porque tem 12 moléculas de água. Sulfato duplo de potássio, porque vai ter duas vezes potássio. Quando se diz que o sal é insolúvel... Na verdade, significa que ele possui uma solubilidade extremamente pequena, pois na verdade todos os sais são solúveis em água. Uns um são muito solúveis e outros são muito pouco solúveis, mas todos são solúveis em água. Bom, era isso que a gente já vê sobre química inorgânica. Agora eu vou voltar para o meu quadro. Bom, espero que você tenha gostado. Não esqueça de baixar o meu e-book logo abaixo desse vídeo. Escreva nos comentários o que você achou desse vídeo. Clique no joinha e me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.